Vamos fazer esse heatmap. Esse heat map faz tempo. Não é? não sei se eu um, então, vamos lá na nossa planilha, nosso heatmap. Então, o que, que é essa, essa planilha? Essa planilha ela está olhando, de novo, numa escala de 0 a 100, que são como os dados do Google Trends ah, são indexados. Sem significa o momento, é, nesse caso, nessa planilha, significa o ano em que as buscas por, pelo assunto em questão foram ah, mais intensas. E aqui a gente tem ah, uma série de tópicos. Queimadas, de incêndios florestais, degradação ambiental, mudança do clima, degradação do solo, declínio da biodiversidade, interessante, com todas as queimadas do Pantanal, em ah, 2020, foi o, o pico no Brasil das buscas para por, ah, por esse assunto, a ah, tempestade, a gente está buscando mais para tempestade, etc. Então, essa, um, essa planilha, ela é um formato que a gente chama Tidy, que é um formato, ou um formato longo, que é... Você não tem, por exemplo, dependendo da, a gente vai trabalhar com outras bases, que na verdade ele é o um formato longo, então assim, você tem assunto e aí o tempo ele vai por colunas. Essa é uma planilha, porque o formato dos dados para essa visualização que a gente vai fazer, demanda que a gente use o formato longo. Eu estou falando isso porque várias vezes eu já tentei fazer gráficos do Flourish, principalmente quando eu tinha começado a utilizar a ferramenta, e eu ficava, mas por que, que ele não está lendo a minha base, se os meus dados estão certos? Mas, às vezes, você precisa prestar atenção, qual é o formato que a ferramenta considera necessário para sua base de dados estar, para ele conseguir fazer, a uh, imputar os valores na visualização. Então, de novo, eu vou um, perdão, fazer o, copiar esses dados. Eu vou no Flourish, vou aqui na, no principal, vou pedir para fazer uma nova visualização e a gente vai lá no Hitmap. Então, aqui a gente passou pelo gráfico de linha, daqui a pouco a gente vai fazer os mapas, ah, mas essa próxima visualização vai ser o Hitmap. Então... <coughs> Essa é a... Toda, toda vez que você abre um template do Flourish, ele te dá um exemplo de uma visualização que você pode fazer. Seriamente é uma coisa muito simples. Mas o que é super interessante é que ele te dá a dica de qual é o formato que os dados precisam estar. Que é o que a gente estava conversando. Precisa ser formato longo. Ah, quando eu abrir uma planilha de formato... a ah, White, amplo, aí eu mostro para vocês a diferença. A gente vai trabalhar com os dois formatos hoje. Então, eu selecionei tudo, aqui, e colo os dados. Simples, ele deixa a gente fazer essa copy-cola, como, como se fosse uma planilha a, do Google Planilhas, que você pode copiar, você pode procurar, etc. Então, aqui está a nossa opção do heatmap. Está uma bagunça. A gente precisa de novo checar se ele está considerando corretamente os dados. Então, ele está pedindo para a gente dar um X para ele. O X, nesse caso, vai ser o período, o, o tempo. Então. Eu sempre um, me confundia quando comecei a trabalhar com jornalismo de dados, essa questão do X e do Y, qual é o axis X, qual que é o Y, e alguém me deu essa dica de que o Y significa vai para o sky, goes to the sky, então vai para o céu. Então eu sempre penso, ah, ok, o Y é porque rima com sky. E isso me ajuda a, a discernir entre um e outro. Então, nesse caso, a gente vai usar o tempo como o nosso axis x. O y vai ser, ah, nesse caso, ah, as variáveis. Então, a gente vem aqui e conta para ele isso, e aí só sobra o valor para ser o c. E aí dentro a gente vai para a preview. Como você pode ver, isso está muito bagunçado. Mas a ideia é que a gente crie um gráfico que comunique uma mensagem, comunique uma tendência. As cores. É importante pensar isso: na visualização de dados, as cores elas têm um propósito. A gente não escolhe cores porque elas são bonitas ou ah, fofas. A gente escolhe porque a gente imagina que ah, essa escolha ela vai passar uma mensagem, nesse caso a gente quer dar a ideia de intensidade. Então, aqui vou, vou seguir com a opção dele, em cores. Aqui, então, ah beleza, aqui chegamos num ponto importante. Por que, que ele está dando esse ladrilho colorido? Porque ele está achando que cada número do interesse de busca é uma categoria na verdade não é uma categoria, na verdade é um valor ah, numérico. Então, quando você muda para numérico, na hora ele entende, tipo, ah, ok, então uma sequência de números, ah, e não assim cada número é uma categoria específica. Então, só de você ah, mudar o tipo da escala, o gráfico, ele já eh, se modifica. E aí, ah, você pode dizer para ele, é uma é um valor sequencial, sim, então vai do, do menor para o maior, ou, na verdade, é, eu quero uma, uma divergência, né? Então, assim, aqui nesse caso, se você coloca assim, então ele está plotando o que é azul dentro da escala de 0 a 50, e o que é acima de 50, ele está plotando como a vermelho. Eu, particularmente, nesse caso, vou ah, optar por a ah, sequência, mas isso aqui eu acho que também funcionaria, ah, embora talvez para algumas audiências fosse, pudesse ficar confuso. Então, eu vou optar pelo mais simples, que é a opção sequencial, e aqui você escolhe a sua paleta. Então, você pode, por exemplo, optar por verdes, você pode, esse é um pacote do R dramático, aí você pode dizer, ok, quanto mais escuro, então, assim, existe um pacote do ggplot para você fazer isso em R e o que o a Flourish fez foi criar uma opção muito mais simples para você fazer algo parecido, não com, não com o mesmo nível talvez de sofisticação, mas é, você aqui tem a mesma linguagem das cores desse pacote. Ah, se você quiser fazer isso de uma maneira rápida, sem precisar ir para o R. Um, e aí, enfim, tem umas opções muito doidas. E aí, eu vou usar a opção vermelho. Um, aí aqui, eu peço desculpas que a minha voz está. Eu peguei uma gripe. Me desculpas. Então aqui, ele, porque eu cliquei nesse botãozinho aqui, reverse ele está considerando os valores mais próximos de zero, como mais fortes, e os valores ah, mais próximos de 100, como as cores mais fracas. Mas isso, na verdade, é o oposto que a gente quer comunicar, porque, de acordo com os dados do Google Trends, quanto mais próximo do valor de 100, maior é a frequência e o interesse de busca num determinado assunto. Então, não faz sentido a gente ter essa intensidade trocada. Então, se a gente clica reverse again, você tem um, agora, de fato, os valores é, mais próximos de 100 é, sendo representados pela paleta, pela parte mais forte da paleta de, de cores vermelhas. E aí, no header, eu posso dizer interesse de busca em... Problemas ambientais e assuntos relacionados à mudança do clima. O título, e aí ele coloca aqui, se você achar que esse título está muito grande, você pode diminuir. Ah, eu, particularmente, vou deixar assim. Você pode dar aquele espaçamento que a gente conversou, que eu acho que é bom. <coughs> E aí você pode colocar um subtítulo, ou se você quiser, na verdade, algo aqui que vai ficar menor. Então, de busca do Google Trends, Brasil, última década. E aí você pode também fazer styling, tá, tá, tá, tá, tá, aí no footer você faz de novo a coisa da fonte. Hum. E aí você, um, enfim, rapidinho, a gente fez um heat map, que é um gráfico que as redações utilizam muito quando elas querem, uh, elas têm uma lista, geralmente, principalmente quando é uma lista extensa de, de variáveis e elas querem, uh, enfim, uma solução... Uh, uma solução assim visualmente uh, prática para você mostrar como todas essas variáveis se desenrolam ao longo de um período específico de tempo. Então, nesse caso, o uh, um heat map seria provavelmente uma opção super super prática para esse tipo de desafio uh, quando você estiver trabalhando com visualização de dados. Ah, então assim por exemplo, aqui deixa eu olhar por exemplo uma coisa que foi interessante esse ano por causa daquela erupção no vulcão, no vulcão das Ilhas Canárias, os brasileiros nunca buscaram tanto por vulcão e a erupção vulcânica. Ah, a gente também tem buscado mais por seca ah, nos últimos ah, desde 2017. você compara aí os últimos cinco anos, por exemplo, com os cinco anos anteriores é uma diferença bem forte. Um, queimadas e incêndios, bem interessante, que desde desde que né, a gente vê no noticiário como, como uh, enfim, já vem desde 2015, 2016, mas nos últimos cinco anos se intensificaram muito uh, as queimadas, uh, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, e a gente vê exatamente isso, como isso reflete no comportamento de busca das pessoas. Então, é por isso que eu estou usando esses dados, porque é, acho que é um termômetro ah, interessante, ah, principalmente nesse momento que a gente está debatendo é, mudanças climáticas, né, com, a COP, a, com a COP ainda se desenrolando, então é, por isso que eu trouxe esses dados para a gente fazer, trabalhar essas visualizações hoje.